E aí, rapaziadinha, vim aqui fazer um quadro que eu não vejo há muito tempo no YouTube, eu, pessoalmente, não sei se vocês viram há pouco tempo, mas eu vou fazer o faca amoroso. Vamos para a primeira pergunta. Quando a morena só quer ficar, mas não quer liberar, eu faço o quê? Mano, xinga ela, parça, dá uma bica nela. Tô brincando, gente, é brincadeira. Não, não é não. Não é não. Mas é o okay, quê, mano? Tenta trocar uma ideia com ela, você também tem que ir na... mano... E na paciência, tudo... você tem que ir, mano. Na... No, no tempo, tempo tudo dela. Dá certo. Entendeu? Você tem que ir no tempo dela, brother. Devemos seguir as regras do leite materno do amor? <risos> Com certeza, <risos> mano. O leite de miápica. <risos> Chá de amarração. Nossa, é sim, o leite mas... de miápica. <risos> Como ser da cachorrada, mas ainda assim querer encontrar alguém pra ficar de lover. Mano, é difícil, isso é difícil. Sim, né? é você tem que entrar num equilíbrio. Ou você escolhe ficar na cachorrada ou você encontra um lover. É difícil achar um lover. Ou você acha uma pessoa que. Deixa eu não que você entendeu, mano. É tá esse fica... mesmo pensamento. Vou olhar no olho de vocês que, que jogam. <risos> tá mano, já ah, garoto. Ah, <risos> meu ficante tem contato com a ex dele. Devo me preocupar? Mano, sim. Você ainda pergunta, claro. mano? mano. Não tem ex, <risos> não tem que ter amizade. Tem que ter a maturidade. Sim, tipo, tá. mano, opa, cada caso é um caso. Sim, sim, cada caso é um caso. Mas, mano, não tem que esperar amizade. Fica esperta. Você é louco, contato, que contato quebra. Tá ser o cor da Xuda. Por que mudar. <risos> as mulheres sempre ficam na defensiva? Porque tem muito homem escroto. Homem escroto. Não, mas é okay, que isso é real, mano. Tem muito cara que não sabe conversar com mina, mano. Os caras chega... cara já chega, a mina manda oi e ele já manda rola. Bom dia, <risos> mano. Né? Ai, que... A caceta torta. Não pode ser assim, pessoal. Vamos <risos> pensar um pouco mais. Deixa a vida vontade. Como chegar na novinha? Mano, eu tenho um grande problema, mano, eu não sim, chego, mano. eu não chego em mim, eu não chego, é real, eu não chego. Eu tenho Aqui, um a, a tática que eu uso, mano, é infalível, tá ligado? Claro? É tudo, mano, é um jogo de dominó, tá ligado? Tem a primeira peça e tem a última, a primeira é troca de olhar. Tem então, a troca de olhar. Assim, né? Aquele olhar... A segunda é a aproximação, tem que chegar devagar com... A terceira, contato. Aí depois você vai trocando Contato. Ideia. <risos> a, mina, a mina tem que entender... Que ela não tá perdendo tempo falando com você. Como da vida amorosa? Mano, <risos> a minha tá bem a Deus é sua. É que tá na privacidade, é... eu não posso falar, não posso falar, entendeu? Pra você, quais são as bases primordiais pra um relacionamento? Confiança. Oxe, respeito, respeito, respeito. Respeito. Gratidão. Gratidão. Companheirismo. Companheirismo. Comunhão. Comunhão. Aprendizado. Aprendizado. E sexo. Sexo, esperança, esperança. Empatia, empatia, prosperidade. <risos> na relação, quem manda? Essa pergunta é polêmica. Tudo você tá numa partida de FIFA. <risos> se Mas... ela ganhar, você é só a semana inteira. Assim. É, entendeu? <risos> quem manda na relação é a mulher. É, mano. é, mano, é, é a mulher, mulher. Hum. infelizmente é a mulher. Mano. Primeiro fazer comida ou fazer sexo? Primeiro fazer comida, comida. porque se você não fizer comida. Você vai passar mal na hora do sexo, a pressão vai você, sair putz. Você tem que estar tá bem alimentado, Bruno você vai estar tá cansado, você não vai querer é, fazer o um... Quero conquistar uma menina bonita, mas ela é bonita E eu sou feio, o que eu faço? Seja engraçado, claro. mas tem que ser muito entendeu? engraçado, bro. Engraçado. E o que, mano? Chega na confiança. Mano, mano, você tem que fazer a mina rir aponto. Porque dela normalmente é feio. Nor Entendeu? Normalmente não é toda a mina é. bonita que, tipo, vários caras chegam. Às vezes você chega na mina bonita, você consegue porque os caras têm vergonha de chegar na mina bonita. Ou entendeu? às vezes os caras falam tudo a mesma coisa e você fala uma diferente. E e tem a que minha ser fala, engraçado é. mesmo, mano. Como fazer ela me notar sendo que eu sou pobre, feio e fudido? Seja engraçado, entendeu? Mano. Como pedir o cu Não, eu falei pesado, o cu foi pesado, É, né? mano Como pedir o bolinha Você <risos> <risos> tipo assim, viu o cara o tá um cara que ele fez uma festa, viado Você viu o cu, ele comprou flores, já assim? Puta, eu vi me dá um cu Mano, eu vou colocar isso aí, ó. vou colocar aqui, ó Faça isso que esse cara fez, certeza que você vai conseguir. Uhum. <risos> Qual o tamanho médio de um clítoris? Antes de ontem, chupei um que tinha 18 centímetros e tô em dúvida. Mas eu acho que não era uma mina que você chupou não, mano. <risos> é um é brother. <risos> mas por hoje é só, pessoal. Se vocês querem que continue com isso, é, não somos as melhores pessoas pra falarem de sexo, mas é a tem, gente né? tenta, entendeu? É. E um abraço, um cheiro no cangote e um beijinho no botão do seu namorado.